Olá! Hoje nós vamos falar sobre redes sociais, a importância, mas também o perigo. Você sabia que pode acabar produzindo provas contra si mesmo? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a especialista em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduanda em Direito do Consumidor, a advogada Gisele Nascimento. Muito obrigada por vir aqui. Eu que agradeço. A gente já começa falando sobre a importância das redes sociais a importância dela, porque hoje em dia é muito difícil você estar fora desse tipo de mídia. Exatamente. Hoje é quase que impossível você viver fora do contexto virtual, do mundo da internet, visto que é um mundo gigantesco de inúmeras possibilidades que nos coloca, assim, uma série de coisas à nossa disposição. e Então, nós, nós temos ali um mundo a nossa, a nossa disposição voltados aí para as mais diversas coisas, por exemplo, viagens, profissões, culinária, modas, e Então, a gente acessa muito, com, com muita rapidez. E hoje também, devido a essa expansão toda dessas mídias e, e também da, da, da, da, da, da disposição dos aparelhos, dos smartphones, por exemplo, e assim, muito acessível, às vezes, preço de mercado, a internet você consegue hoje, às vezes, com preço acessível também. É, então, praticamente todas as pessoas hoje têm acesso à internet e... e, e e fica quase impossível viver sem, sim. Agora, a internet é um ambiente seguro? Qual o perigo de estar nas redes sociais? Exatamente, existe muito perigo estar na internet, é, viajar na internet, porque ela pode nos trazer uma série de consequências, visto que nós estamos usando esse mundo virtual que muitas das vezes nós achamos que ele não tem um limite e ele tem limites, a internet tem limites. Assim como as postagens que você faz dentro do seu perfil privado, seja aí Facebook, Instagram... LinkedIn, Twitter, Whatsapp, grupos de Whatsapp, tem que ter muito cuidado com as postagens feitas em grupos de Whatsapp porque por você estar num grupo de pessoas e aquela a explosão de estar conversando num grupo, por exemplo, então às vezes você profere um pensamento, uma fala sobre determinada pessoa, esses dias, por exemplo, saiu no, numa dessas empresas é, jurídicas, né, que divulga aí semanalmente, uma, uma pessoa que foi obrigada a indenizar a síndica de um prédio, porque ela fez é, comentários ofensivos da síndica no grupo de WhatsApp do condomínio. Então, a, a internet, ela nos coloca, sim, em perigo, é, porque você de uma forma desordenada, sem refletir, sem ter um autocontrole daquilo que você posta, você sai postando várias coisas sem controle, sem imaginar que isso pode estar te trazendo uma consequência e uma responsabilidade, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal e também no campo trabalhista. Então, só resumindo, tem que ter cuidado. A internet, ela não é um campo aberto, ela tem limites. É nesse ponto que a gente quer tocar. Qual é o perigo das pessoas utilizarem as redes sociais e elas acabam, elas podem produzir provas contra si? Sem dúvida que sim. Eu vou ser muito enfática em falar isso. Sem dúvida que sim. Aquilo que você posta, que a princípio pode parecer inofensivo, despercebido, invisível, ele não é. Porque a partir do momento que você fez a publicação, volta a dizer, no seu sítio privado, no Instagram, no Facebook ou qualquer outro... É, você publicou ali, ele deixa de ser esfera e patrimônio da, da tua rede social. Ele passa a ser uma esfera de acesso de qualquer pessoa. Então, a partir do momento que você publicou, você deixa de ter controle sobre a tua postagem. Por quê? No, no Instagram, por exemplo, você tem lá várias pessoas que te seguem. Você fez a publicação. Um dos seus próprios seguidores, por exemplo, pode dar o print daquilo que você postou e guardou, não sei, ele sempre fez isso porque achou interessante, por exemplo. Entretanto, aquela postagem, ela pode te te causar uma, uma preocupação um, um, ela pode te trazer uma consequência e aí você volta lá e você quer excluir só que aí pronto você excluiu você achou que resolveu porém alguém deu print, já está arquivado lá então sem dúvida nenhuma que as postagens feitas hoje nas, nas redes sociais elas podem se si, podem sim ser utilizadas como produção de provas contra si tanto no âmbito trabalhista quanto criminal quanto Uh, o civil, tá? Então, cautela naquilo que posta. Hoje, uh, o Instagram com o History é, em tempo real, então você sai por aí postando tudo. Você adora postar sua rotina de trabalho, sua rotina de, de trabalho, horário de trabalhar, horário de ir pra academia, horário de buscar filho na escola, horário de que você está na balada, que você está num restaurante, que você está saindo de férias, que você está de férias... E isso ele, é, é perigoso. É perigoso e tem que ser visto com muita cautela, porque é, numa eventualidade, o seu amanhã né, pode acontecer de você vir a ser reclamado ou reclamante. E isso que você postou pode ser utilizado, sim, como prova contra si mesmo. Só para completar, é, eu, tem um artigo que eu redigi por esses dias recente, em que o empregado ele fez ele apresentou um atestado médico na empresa de que ele estava doente, mas ele foi para a pra praia. Ele postou, inclusive ele fez a postagem com, as com os pés, assim, de frente para o mar, hashtag férias, enquanto que lá na empresa ele tinha postado, apresentado um atestado médico. Então veja só, né, são coisas totalmente dispares. Como que você está doente, você apresenta um atestado médico na empresa de que você está doente, de que você precisa de repouso para tratamento, mas você vai para a praia, né, amparado por um atestado, veja só, então assim, uh, tem que ter bom senso, né? Agora, o que não postar nas redes sociais, qual é o principal cuidado? Pronto, isso é uma, uma pergunta muito pertinente e que requer aí bastante cuidado. Eu, eu vou dar algumas dicas é, do, daquilo que se deve evitar de postagem nas redes sociais. Vou falar mais voltado para o campo trabalhista, ok? Então, é, primeira coisa... Se você está num ambiente de trabalho, você não pode ficar é, fazendo acesso às mídias sociais, né? Aí aos mais diversos dela, porque você está no horário de trabalho. A, a, a internet, o Instagram, por exemplo, a, é um mundo que nos possibilita você ficar, você perder a noção do tempo. Essa é a verdade. Você perde a noção do tempo. E isso, um minuto pode se transformar em meia hora, uma hora e por aí vai. Mas ok você está num, num ambiente de trabalho ou mesmo que não esteja mas você se utiliza do seu instagram por exemplo do seu facebook e demais para fazer postagens então eu vou dizer na verdade agora a, a dica é o que não postar então evite você que é trabalhador da empresa que está com seu contrato de trabalho ativo evite fazer postagens referente à empresa por exemplo no sentido de você transmitir uma ideia negativa da empresa onde você trabalha não é um tipo de postagem bacana é sobre o seu salário, é, que você ganha pouco, que você não está satisfeito com, com, com, teu, com, teu, com a tua remuneração. A fazer postagens também referente a colegas de trabalho, su, a fazer postagens falando mal do seu, do seu chefe. Então, são tipos de publicações que devem ser evitadas porque isso pode, sem dúvida nenhuma, te causar uma consequência no campo trabalhista, que pode, a princípio, né, ensejar apenas uma advertência ou uma, uma, uma suspensão e, eventualmente, uma justa causa nos casos mais graves. Inclusive, nós temos inúmeros casos na Justiça do Trabalho em que o empregado ele foi demitido por justa causa, justamente porque fez esses tipos de postagens que eu, a, as quais eu me referi há pouco. Me chamou muita atenção, por exemplo exemplo, um piloto que fez uma publicação é, em trabalho de um nordestino falando mal lá do nordeste do nordestino especificamente ele foi demitido por justa causa então é, é necessário ter cautela ter um, um autocontrole ter reflexão é, é, eu sei que é difícil porque é tudo muito rápido né como que você vai refletir você tá ali com o um negócio na mão você pá vou lá postou compartilhou publicou então se assim, você não faz nenhuma reflexão mas a, o importante saber é que hoje em dia nesse mundo tão, tão contemporâneo é impossível você, é, nada passa despercebido, absolutamente nada passa despercebido, então, se necessário, uh, faça uma reflexão antes daquilo que você vai postar, sob pena de ser produzido ali, de você produzir uma prova contra si. Hoje nós estamos falando sobre redes sociais e o perigo de você até produzir provas criminais contra si. Ainda sobre esse ponto, acessar a internet, estar na internet é uma tentação para muitos que acabam navegando e se perdendo ali em horários de trabalho. O funcionário, ele pode ser punido? Ele pode ser punido sem dúvida alguma. O artigo 482 da CLT, inclusive, ele possibilita que o empregador proíba, proíba a utilização das plataformas virtuais em horário de trabalho. A partir do momento em que o diretor lá da empresa, ele estipulou, não utilize as mídias no horário de trabalho. E o empregado, ele foi lá, ah, vou dar só uma espiadinha rápida. E perde lá um tempão acessando essas plataformas digitais, ele está desrespeitando as regras da empresa. Isso pode gerar, isso pode ser tido como uma indisciplina, uma insubordinação que pode sim tra é, trazer consequência para o empregado. Um outro ponto. Muita gente ostenta muito nas redes sociais e muitas vezes o que nem tem. Um perigo também? Mais enorme. Eu, eu digo que talvez até o maior. Porque. Nós queremos aparecer, nós queremos ser importantes. E a internet, ela nos possibilita isso, da gente postar tudo uh, sobre as mais diversas coisas. Vou, vou citar algumas, viagens, férias... É, restaurantes, baladas, né? Às vezes, em off você foi apenas convidado, alguém pagou tudo para você, mas você publica tudo como se você fosse o, o patrocinador de tudo aquilo. Você ostenta, você está ostentando o que você não tem, o que você não é. Isso é muito sério, porque isso também pode trazer repercussão no campo jurídico de forma muito séria. Por exemplo. A justiça ela não é gratuita, mas ela possibilita uh, condições de uma pessoa ter acesso à justiça, por exemplo, sendo beneficiário da gratuidade da justiça. Um dos critérios para ser beneficiário da, da gratuidade da justiça é justamente que você seja hipossuficiente. Então, uh, ficam duas coisas paradoxas. Não tem como você vir à justiça, por exemplo, dizer que você é hipossuficiente, que você não tem condições de pagar as custas, entretanto ah, com uma desconfiança porque a outra parte do processo ela investiga a sua vida. Então ela vai lá, ela vai olhar, mas peraí, ele está pedindo justiça gratuita aqui, mas peraí, o, aqui na, numa, uma, uma simples visita na página dele... Ele vive nas baladas? Ele viaja de avião? Ele vai para o exterior? Ele vive nos restaurantes mais caros? Então, gente, ostentação nas redes sociais é uma coisa séria. É uma coisa também que você deve ter cuidado, deve refletir sobre. É, nem tudo a gente pode postar. Eu sei que é muito fácil, o dedo, dedo mágico é, é mágico, a internet é mágica. Porém, se não for utilizada com critério, com cuidado, com autocontrole, ela pode nos trazer sérias consequências. Hoje nós conversamos com a especialista em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduanda em Direito do Consumidor, advogada Gisele Nascimento. Muito obrigada pela participação e por falar tão bem desse tema tão atual. <risos> Eu agradeço. <risos> Muito obrigada. obrigada.